Olá, meus docinhos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ativando o sininho de notificações para receber todos os vídeos. E compartilhando esse vídeo maravilhoso para seus amigos que eu certeza que vocês vão gostar. Hoje estamos aqui no Toller, no Roblox, né? Então, vamos lá, estamos aqui com a maravilhosa Fê. Vamos sair. Oi, pessoal, oi, eu. oi, oi. Vamos aqui, né? Né? é uhum. Ah, tem fase nova, gente! Daqui a pouco já é que você tinha fase antiga, né? Foi porque já foi de final, acho que três meses atrás? Foi? Acho que tem um monte de fase nova, porque já faz um bom tempo quando eu jogo. <risos> uh, Uhum, caiu! Triste. Vou tentar não cortar a caminhonete pra não ficar caindo. Não gosto quando... Como... Já teve tantas vezes que eu tava no final e eu, e eu caí Tipo, eu na fase mesmo. final e eu caí ah. É triste quando isso acontece É tão triste e eu não gosto de quando é aquela fase lá da escada Onde que fica passando aqueles lasers não, tem. Laser. Eu morri pra ela Ah tá, eu acho que eu sei qual é É Minha uma beija né? Uma beija né? Não sei se eu é sei, que sei que se eu é não bezer. sei então é mais lá do quadradinho, aquele quadradinho brilhante que fica passando, que é de escada bege. Uh, consegui! Até lá, famosa. Como... Aê! Essa é a famosa torre. Torre of Hell. A torre do estresse. <risos> Isso aqui jogando com russos, eu acho. que Posso um com o meu aqui? Russo? É russo? Hum. Acho que tá igual a minha mas fala sério, a fala terceira terceira. Tá caindo Aí tu vai por cima aqui, vai mais rápido Uhum Ui. Eu que eu tinha Oi, pai, tudo bem? Digo oi para o pessoal do vídeo O Reginaldo Pereira Passaria esta fase com a maior facilidade <risos> o Reginaldo Pereira Eu li Eu não sei, Russo Eu também não sei Vamos não sei aprender que ele a falar falando. Russo Vamos aprender a falar Russo com o Google Tradutor Vamos ver, um segundinho, pessoal então, gente, vou ter aqui. Eu precisei que no Google tradutor como é que falou em meus ursinhos em russo. Deixa eu ver. Privet плюшевые мишки. Ok. Privet my plushvaynishke. Não sei. Pronto, falei em meus ursinhos em russo. Olha que demais. Mó. <tos> <tos> Mó top. Mó Bum, bum, bum, bum, bum. Ai, caiu. Calma aí, minha cabeça tá coçando. Piolho, gente, piolho. Não é brincadeira, tá piolho, não. Eu já tive. Meu irmão tá suando, por que, misericórdia? Suar, meu filho. Eu ia um, tentar gravar um jogo de Starcraft of Hell é. bem aqui pra vocês, mas não deu muito certo. Verdade, já teve um monte de vezes a gente tentou gravar Power of Hell, mas nunca dava certo. Por que será? Não, por quê? Au, au, au, au, au. <risos> A gente também não tá conseguindo passar, porque a gente tenta dar os negócios pra poder passar rápido, aí não vai. Entende? Entende, pessoal? Eu é tudo de... É que eu passo tudo a verde, aí eu, ah, quando eu tô indo pra roxa, eu bato minha cabeça no, na, na plataforma. É, é a vida. É triste. A vida, é a vida. Eu não gosto dessa fase bem aqui, não sei porquê. Fê? Fê? Fê? Oi? Ah, minha! Aqui, é tá tava você não tá falando nada! Ai, ah, consegui, finalmente. Tum, tum. papai Estamos concentrados, então não falamos quase nada, então estamos concentrados tá sem trás disso muito... eu esqueci como é que fala ai meu coração ai ai ai ai meu coração eu morri ai ai ai ai eu tô com quer saber eu tô ficando eu tô eu fico, tô ficando sem porra botar escudo fui eu fiquei sem paciência fui uhum. Digamos que eu não tenho muito desse negócio nomeado como paciência. Ai, ai gente, pelo amor de Deus, tenho paciência pra fazer esse jogo, esse jogo bem que Olha, faz o napolitano! Nossa, dá vontade de comer um sorvete. Um sorvete, uhum. minha gente. Ah, me dá ser um sorvete! Eu prefiro ir pelo quadrado, porque a bola você cai no, no tipo, vou sei lá, o quadrado bola. tem mais forma. Não vai ativar, vou esperar você chegar aí, pelo lugar Acabou, tá bom. Agora eu vou ver se o não tem. Eu não posso cair. E eu tô jogando pelo monitor, aí eu não vejo qual seta eu tô... É, ativaram! Ah, não vejo o pau, eu tô clicando. que foi, Fê? Tu disse? Ativaram. Ah, não vou ativar não, porque tem pessoa passando ainda. Não gosto quando tem pessoa passando, e o pau ativar. E uhum. gente, uhum. uhum. quando uhum. alguém passa, uhum. eu no final, não é tudo. galera! Uau. Oi, Fê! Ah, tô tô com Parabéns. Tudo bem? Cara. Pé, eu vou ativar, tá? Uhum. Eu acho que eu vou ativar agora. Eu que ah, que... fui, eu que Gente, eu vou cortar o vídeo, aí você não vão ver essa parte, porque tem pessoas passando e acho que isso seria muita maldade com elas. Então, até daqui a pouco. Então, Ai. estamos aqui de volta com mais uma partida, galeras. Vamos tentar passar rápido hum. essa daqui. Meu cachorro acordou! <risos> não, já tinha. Hum... Um dinossauro. Um dinossauro! dinossauro! dinossauro! Que isso? Meu Deus, tá chegando perto! Não! Eu não tinha percebido que tava chegando perto. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tenho sem paciência. Só passa. Eu vou passar de bota, a segunda fase porque ela é a única fase que me deixa com raiva. Até quando tá com escudo, eu só caio, ou fico com por raiva, porque... Ah, parece, parece! Obrigada. Uau! Uau! Uau! Uau! Calma, calma! Aê! De cuidado, calma, de cuidado! Calma! De cuidado. Calma! Cara, se eu fizer isso, vai dar certo ou vai dar ruim? Ok Se eu pular aqui, vai dar certo ou vai dar? ruim? Não tô caindo. eu não, não quero mais não, não quero mais não é isso aqui, não. calma meu Deus, do céu, eu, não que... nada. <risos> <risos> eu não tô mais entendendo nada. Eu não tô mais entendendo, por que a gente tá rindo? Meu Deus, e agora? Não, é sério, por que a gente tá rindo? Eu não sei. Acho que foi porque eu tinha caído. Eu tava no verde. Ah, lembrei, lembrei, lembrei que a gente tava naquela fazer laranja, que era pra negociar. Meu Deus do céu, chega aqui uma lágrima do meu olho. Uma lágrima. Uma lágrima, cara. Uhu! Uhul! Na caminhada, passou? Não, quer saber? Fê, vem aqui embaixo rapidão. Tô, não quero mais não, já que não tô mais aguentando, não. É cada coisa, mano. Por quê? Eu quis dizer. Eu que Eu passo eu caio. Eu passo e caio. Vem aqui. Gente, minha irmã está aqui brincando no o cachorro, fazendo eu rir. Olha ó. Essa é a ideia dela. A Deu pra escutar, que eu, tô, eu acho. Sei lá. Gente. Por caranha, tá por caralho. Oi, mulher, mulher. É tu? Ah, não, não, não. Ah, me deixa enganar. Onde é que tu tá? Ah, tu tá na verde. Não tenta fazer aquilo que eu tentei. <risos> Ai, cadê tu? <risos> vem, aqui, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo, aqui embaixo. Então ela vai estar com a, ela, a minha irmã que vai estar com a cadeira aqui na minha cara normal. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Aqui vem aqui. embaixo. A minha irmã vai ter que. Gritar. Eu pensei que falei. Eu não falei. Fica parada. Fica parada. Fica parada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. <risos> eu esqueci como é que eu finalizo o vídeo. Se gostaram de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ai, o vídeo que vocês estão assistindo agora eu doida, é extremamente doido, porém ok, né? Então, mas assim, usa. Só... Ai. Ai, eu não que eu quero ver. <risos> Então, essa foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixem o like se vocês não tiveram, se inscrever, se você ainda não for inscrito, é, ative o sininho de notificações para receber os, os, os vídeos, né? vai girando, Minha, calma, cai. Minha. É, calma. <risos> Então, gente, foi o vídeo, tchau! Tchau!